Olá, meu nome é Nan, eu sou indígena do povo caingangue, é, da terra indígena Apucaraninha, no norte do Paraná. Sou acadêmica do curso de serviço social pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, e venho aqui, né, através desse vídeo, falar para minha comunidade e também para outras comunidades indígenas e territórios indígenas do Brasil, né, sobre a preocupação que nós, acadêmicos indígenas e muitos é, cientistas da nossa universidade e de outras do Brasil, né, assim como do mundo, é, com relação às mentiras que têm chegado né, nos, nas nossas comunidades indígenas sobre é, a vacina contra o Covid-19. Então, é, falar né, para os parentes sobre a importância da imunização de todos os parentes indígenas, de todas as comunidades indígenas, né, e da importância né, dessa vacina para salvar vidas. Né? Essa vacina ela é fruto né, de muito estudo e trabalho né, dos maiores cientistas do mundo né, para salvar vidas. Então, parentes, não caiam nessas mentiras. Né? A gente sabe as fontes né, de onde vêm essas mentiras, que dentro das comunidades indígenas, né, na maioria, está sendo disseminada. Né, por pastores né pelas igrejas evangélicas. Mas também existe um outro ponto né, dos nossos é, anciões, né, os nossos mais velhos, é, terem receio né, por conta da memória que se tem com relação às doenças contra os povos indígenas. Né, que muitos parentes... Muitos dos nossos anciões né, que estão se negando, eles trazem consigo essa memória né, da doença das doenças como uma arma biológica né, contra os nossos povos. E acreditam que injetando o vírus nos seus corpos, elas estarão é, é, dizimando né, muitos de nós. Então, eu acho que agora é o momento né, de nós, mulheres indígenas, juventude, é, nos unirmos né, para combater essas desinformações né, com informação. Né, aproximar a informação das nossas comunidades, dialogar com a nossa comunidade sobre a importância dessa imunização. Né? É um momento importante para nos aproximar né, dos mais velhos e dessas pessoas né, que têm se recusado a se imunizar, né, no sentido né, de trazer essa informação de que a vacina ela é segura né, e que precisamos estar né, nesse momento, ela é a única arma né, que pode salvar as nossas vidas. Né? Então, é um momento, né, de nos unirmos, acho que a gente teve um ano difícil, né, que foi o ano 2020, onde a gente teve muitas perdas, muitas baixas, né, dos nossos anciões, das nossas, muitas lideranças, né, perdemos muitas lideranças para a Covid-19, então é um momento de a gente combater essa desinformação, é, agora, né, nesse momento em que a gente está tendo acesso a essa vacina, e que se hoje... Nós, povos indígenas, né, estamos né, é, como grupo prioritário, é, é fruto né, de uma luta né, dos nossos líderes, das nossas lideranças, do movimento indígena, para que a gente fosse né, reconhecido como grupo de risco. Né? Então, por conta né, da nossa, do nosso modo de vida, pelo nosso modo de viver, que é um modo coletivo e que a gente está sempre em contato né, com todos e todos então, é importante nessa né, vacinação, nesse momento. E é isso, parentes, a gente está com essa campanha aí, né, já a PIB, algumas organizações indígenas, nossas organizações indígenas já têm feito, né, um chamado aí, né, que é a campanha do Vacina Parente, né, que tem sido feito pela PIB, onde toda segunda-feira, né, a gente está fazendo lives, as mulheres indígenas estão né, tomando essa frente de fazer essas lives é, para falar sobre a importância, né, e também os desafios né, que a gente está tendo nesse momento agora para imunizar as nossas comunidades. Então é isso. Acho que a Universidade Federal do Paraná está fazendo esse chamado por conta dessa preocupação mesmo e que juntos possamos aí né, combater essas desinformações com informação e aproximação e diálogo das comunidades indígenas. Então Vamos lá, parente, vacina parente, que é para salvar a vida, para salvar os nossos mais velhos, as nossas crianças e que nesse momento é a única forma que nós temos de nos proteger. Então, vacina parente e vamos lá.